Bom dia, daremos início à 11ª Sessão de Sorteio Público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a destruição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0019.78.2022.06, requerimento administrativo interposto pela Amazonas S.A. com vistas à revisão tarifária extraordinária. Vamos ao sorteio. diretora Elisa Basto Silva. Item 2, processo 4850000725/2019/10, requerimento administrativo interposto pela EDP Energias do Brasil SA, com vistas a flexibilizar o limite de declaração de vendas no mecanismo de venda de excedentes, de que trata a resolução normativa 904/2020. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O item 3. O item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.003090.2018-13, sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz na 18a sessão do sorteio público ordinário de 2018, tendo visto o artigo 4o da norma de organização anel número 18. O item 3 é o processo 48.50.0018.10.2020-21. Requerimento administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana, Eletricidade de São Paulo S.A., ENEL, São Paulo, com vista à revogação da, da Resolução Autorizativa 10.728-2021, que autorizou a, realiz a realização de projeto piloto pela requerente. Esse, então, foi é o diretor Efraim. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.3573-2021-13, sorteado ao diretor El Elvio Neves Guerra, na 44a sessão de sorteio público ordinário de 2021, tendo em visto o artigo 4o da norma de organização anel número 18. O item 4 é o processo 4850001559 Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da Nova Palma Energia LTDA. Para os anos de 2023 a 2027. Esse então foi o projetor Elvio. Item cinco, processo 48, 0, 4, 5. Processo 48.500 a 04507 2021 61, Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, a SA Neoenergia Neo Energia Pernambuco, em face do auto-infração número 2-2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6. Processo 48.50.0035.44.2020.71. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho 1708-2021. Emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7. Processo 48.500.0035.54.2020.14. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do despacho... 1709 2021 emitido pela SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. O diretor Elvio Neves Guerra não pode falar do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 8 é o processo 48500 2018 22 e outros... Pedido de reconsideração interposto pela Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. Em faixa do despacho 518-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Né? Item 9. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de governança anel nº 1. O item 9 é o processo 48.500.034.77.2015 27. Pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face da Resolução Autorizativa 1.276-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10. Processo 48.500.0018.50.2022.34. pedido de medida cautelar interposto pela Neoenergia SA com vistas ao enquadramento de usinas associadas híbridas, conforme a resolução normativa 954.2021 954, e a conciliação dos prazos para a contratação de uso do sistema de transmissão. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 11. 88. 2022. 12 Sorteado ao diretor Elvin Neves Guerra na oitava sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de agressão anel número 18. Item tem 11 é o processo de mesmo número 4850001188 12, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela empresa Ventos de São Vitor, 8 Energias Renováveis SA e outras, com vista ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no âmbito do contrato de uso do sistema de transmissão custe. Já firmado e outras providências. Esse então o favor de autor É o viu. Item 12, processo 48.500.0064.79.2021.16. Apuração de falhas e transgressões à legislação, à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos ao contrato de concessão 15/2019, celebrado entre a União e a concessão e a concessionária em Entep, né? Intep Serviços Técnicos de Petróleo LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, processo 48500 2021 63. autorização para a energia fotovoltaica Arinos C32LTDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Arinos 32. Começou sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 14. Processo 48.500.0037.13.2021.53 e outros. Autorização para a Gestão e Serviços de Energia Elétrica LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Arapuá 1 a 8. sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 0, 22, 59, 2021, 13 e outros. Autorização para Chapadão Solar Participações SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Chapadão 14 a 19. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 16, processo 48.500.0009.29.2021.67 é e 09.30.2021.91. Autorização para a Usina de Energia Fotovoltaica Pedro Leopoldo LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Pedro Leopoldo 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17. Processo 48.500.004775.2021.82 e 4774.2021.38. Autorização para veredas energias renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jardim, Veredas 3 e 4. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18, processo 500, 0, 0, 29, 14, 2018, 38 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Castilho 1 a 5 e Hélio Valgas 1 a 10. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. 19, processo 48.500.0014.31.2017.35 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas, futura 1 a 22. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20. Processo 48.500.0016.84.2022.76. Extensão a pedido do prazo de outorga para a exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia em atendimento ao disposto no artigo 7º da Resolução Normativa 895-2020, oitavo bloco. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 27 1100-3099-1989-15, eh, prorrogação do prazo de outorga de concessão, alteração de regime de exploração para produtor independente de energia e da modalidade de outorga para de autorização da pequena central hidrelétrica Cachoeira, outorgada JFG eh, Energia S.A. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22. Processos 48.500.005594.2021.73, 08.35.2008.11 e 4552.2021.15. Alteração de características técnicas das usinas termelétricas Povoação 1 e Luiz Oscar Rodrigues de Melo. Outorgadas, respectivamente, a NK 129 Empreendimentos e Participações SA e a Linhares Geração SA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23, processo 48.500.004454.2021.88. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e servidão de administrativa em favor da Tito Produtora de Energia Elétrica SP-LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica São Luís. Diretor Sandoval de Araújo Santosa Neto. Item 24, processo 48.500.0016.93.2022.67, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Empresa Litorânea de Transmissão de Energia, SA, das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão Henri Bordem, Manuel da Nóbrega. Diretora Elisa Basto Silva.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 Item 26, processo 485000006 2022 14 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Mirante Energética S.A., das áreas de necessárias aos acessos à linha de transmissão complexo eólico Oeste-Seridó, subestação Santa Luzia 2. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 27, processo 48.50.0034.81.2020.5.2. Declaração de utilidade pública para fins de instituição administrativa em favor das empresas Tucano F1, geração de energias SPSA. Tucano F2, geração de energias eh, SPSA. Tucano F3, geração de energias SPSA. Tucano F4, geração de energia SPSA. Tucano F5, geração de energias LTDA. Tucano F6, geração de energias SPSA, Tucano F7, geração de energias SPSA e Tucano F8, geração de energias SPSA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Tucano-Olindina. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 28, processo 48.500.005297.2021.28, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.109.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de cidadania administrativa, em favor da Equatorial Alagoas, Distribuidora de Energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Arapiraca 2, Craíbas. Craíbas, né? Perdão. Diretor Elvio. Item 29, processo 48.500.0009.46.2022.85. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Elétrica de São Francisco, a Chesf. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 30, o processo será distribuído ao diretor-relator, sorteado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8o da norma de organização anel número 18. O item 30 é o processo 48.500.0063.07.2020.61, Requerimento administrativo interposto pela Fringo Rocha LTDA, em face do despacho 436 2022 que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 646-2021. Esse, então, foi o diretor Elvio. E o item 31, processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Elfim Neves Guerra, tendo visto o artigo 8º da norma de admissão anel nº 18. O item 31, processo 48.500.0025.71.2021.15, requerimento administrativo interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 399.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 2.34-2021. Esse, então, foi o diretor Elvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 11ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.